Eu sou Celso Marques e quero apresentar o filme A Vida Liberta. Foi um filme que eu produzi ele em 2014, 2013. Não para não o cinema, nem para querer se mostrar a ninguém. Eu produzi esse filme para mostrar um pouquinho o caminho da vida de um ser humano, de um homem comum. Um sujeito que apenas teve a vontade de de trabalhar com o cinema, com a arte em geral, e as possibilidades de qualquer um que tiver vontade de fazer algo diferente do seu dia a dia, da, eu digo, da sobrevivência, do seu trabalho pela sobrevivência, que é capaz e tem a chance de fazer. É só querer. E querer é poder. Bom, atualmente, hoje, eu tenho algumas profissões que não... Talvez não me ajude em nada na vida, mas eu sempre trabalhei em diversas profissões e nas quais eu tenho orgulho de ser, porque foi com isso que eu sobrevivi até o dia de hoje. Então, eu só quero dizer que o filme é mais para ficar um registro da cultura, né, que... A gente pode desenvolver, qualquer um de nós podemos desenvolver a cultura. E, e é de extrema importância que essa cultura seja mostrada por uma pessoa que não importou ela para si, que não saiu de dentro de uma universidade, mas sim que ela levou essa cultura para dentro da de universidade. Apesar das críticas, das, dos tropeços, e dos erros mesmo, erro natural que a gente tem. É, um filme desse, se de você analisar bem, seria um gasto muito alto para se produzir ele, porque ele é produzido em diversos estados, inclusive. Né? Mas eu não tenho grande técnica. E trabalho com qualquer pessoa se transforma em um ator para mim. E né? eu sei que é possível. Outras pessoas também, se quiser desenvolver, se tiver a vontade de desenvolver, que possa ter essa capacidade. Você ah, está duvidando de mim, Pega o gelo, Hambúrguer! Você tava Bindo, rindo, né? Acho que eu não ia tirar as cucos lá. Vai, vamos lá. Senta aí. Senta, Senta aí, é? não. Calma, não, não tem calma não, rapaz. Ô, calma. Mania de falar calma. Não, mas... Ah, tem água pra caramba, Você já sai sai oh Vai! é tá aqui. não é não é Vai, é não é não tem não é não não não é não é não é não é não não Tá, não não não não não não é não não não não Poucas pessoas sabem, que isso aqui tem um alimento muito bom aqui atrás Sabia não? Isso tem um palmito aqui, ó Entendeu? Você descobriu isso agora, né? Descobriu agora nada Toma, vem cá Eu tô fome. Tá. Aqui sabe viver em todo lugar <risos> Você está passando porra Negócio ruim, Salto? Salmito! É um que é um palmito? Cateado! Faz comer isso, vai passar mal Chega a gruta na língua As pedaúnias Não para! É. Deu fibra, da fibra, dá força. Dá força, dá Será que dá? Olha o algum vamos que tá amargando. hein? bom. Ah, bom. Tá bom. ver bom. Se Alguma pessoa se perde isso aqui, ó se tiver com fome, sabe que não vai morrendo lá Olha é o bicho lá Pega, pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega,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 Ei! Vamos andando, vamos andando. Vamos Carrega o cavalo lá! Então, minha filha! Ô, Tião, vamos pegar o, a carroça lá? Ah, carroça vamos pegar a carroça aí, aí. pra ver! Vamos embora! Vamos! Vamos, vamos. vamos reclamar aquela por aqui! Carroça! vem fora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Que bom hein, um que, que esses caras são fraquinhos na água. São bem fracos, hein? Ah, Vocês morrendo dentro da água lá. Não, não. não você peguei, peguei, nós peguei nós peguei lá, uma milha aqui, ó. Todos acha os bichos baixos Para baixo, o bicho bicho lá, o bicho Olha como tá. a Brinou, você, vai, você tem medo d'água, rapaz? Você não sabe o que é medo da Funda, cara. Funda, ah, como é que vai achar o, hoje, o que cara? Que o que correu ah, que eu matei lá do outro lado da valeta? vocês pegaram o sabe o que é dentro d'água, baleou dentro d'água? É, é eu peguei é certo, um risco vazio lá. Mas nós pega. Por que é que não entrou na água? Eu não porra muita maldade, né, Gacho? Maldade é gente é boa. Mas na panela ele é bom. <risos> é pra vai no sofá, não é não. pra dar no sofá isso aqui. Caminha desde o sofázinho. E o papagaio? Aqui dá é um periquito. <susurra> Tico não tem, tem carne, sabiá não, tem, sabia. não tem, tem gordura tem casar com a mulher magra Tem planta como quase Não vai, vai Não Vai, vai já tá Vai, vai Vai, vai, vai Vamos aí. ver, vamos ver, vamos sozinho <coughs> vai. Vai. vai, vai fazendo o bagulho Tico, tico não tem carne, sabiá não tem gordura Quem casar com a mulher magra Tem planta, é com fartura Tico, tico, não tem carne sabia, não tem gordura, Quem casar com a gordona, tem banhar com fatura. Tico, tico, não tem carne sabia, não tem gordura, Quem casar com a negona não enxerga a noite escura. Tico, tico, não tem carne sabia, não tem gordura Quem casar com uma banguela não compra roupa dura Tico, tico, não tem carne sabia, não tem gordura Mas mesmo assim a vida sem ela é bem mais dura Vale, Val. Vou lá fazer essa gravação. Cadê o microfone? Oi? Sim. Pode ganhar. Sim. Alguém perde, né? Alguém ganha também. Bom, como que é? Primeiro o teu nome. Qual é o teu nome? Oswaldo. Oswaldo, quanto tempo de cara que você mora aqui em Dourado? Você não é daqui de Dourado? Faz um ano. Faz um ano. Você veio de onde? Carapó. Carapó. Mas veio da aldeia também de lá. Lá tem aldeia que nem aqui tem. E a lá, qual que é o tipo de trabalho que você. Lá Eu trabalho mais só na usina. Eu trabalho só na usina. Só mais no mato. É. Não, lá tem. Betinho, de, de Carapó montaram a usina lá. Ah, lá também tem uma usina hum. tem. E o que, que você está achando aqui da... dourado? É. Não, está achando que não é sério, emprego... Não vai dar, é difícil, não vai dar. Melhor, gente. E o trabalho, assim, ele... Como é que você viu a questão do trabalho hoje? Na construção, ela é melhor ou, ou na usina? Essa é melhor. A construção é melhor. Porque na usina ela tem que levantar três 3 anos, 4 anos. explorado. Você fala que é explorado. A usina em si ela explora o cara. Você acaba com o cara, né? É também. né Então, então você fala que hoje a construção é melhor para trabalhar? mais melhor mesmo. Mas 100% do vai jogando na E você e o ganho, o ganho da construção. Ah, é, eu então acho que falta é, aqui hoje eu testei uma coisa bem bem bem bem bem registrada essa falta que tem na oportunidade da compreensão do carro, do, dos caras para melhorar o trabalho. O cara falou é índio, o cara já discrimina nessa é que nem nós brasileiros quando vai lá para os Estados Unidos. Tanta um gente assim, cuidado com a para não bater, tá? Não, você... Bate não, já... é, que, que você fala que acontecia? Né? Tô... A tua maneira de ver, por que, que tanta gente não isso? A que eu cheguei espírito mal, né? pensamento mal. O que, que é o pensamento mal para você, pra você, não importa pra mim, aí eu, eu, eu, eu, tóra, tá, eu é outra história. Mas isso aí eu acho que ele toma muito, ele tá desgostoso de, de mulher, de gênero, e aí ele pensa como vai é tirar a vida. E acaba tirando a é, produtividade. É. Porque... E tanto pensar coisa que não é. Aí chega o é um pensamento mal para ele, ele, acaba tirando a vida dele. Sabe, eu, agora, cara, eu não entendi direito Como que, que junto, o índio Ele assim, tem essa visão do pensamento é, Tem ligação com o Espírito Com Deus, com ou não? Não, é assim Porque, bom, eu acho minha maria de pensamento Porque Deus sempre ama todo mundo Mentira, ninguém mata Quem mata é mata você tem uma religião ou não? Você tem uma religião fora da fora da pessoa crente. Você é crente de, de uma igreja. Isso aí para você é bom, Eu também tá estou Eu também quase tirei minha vida. Por causa de bebida, não. não? É, bibia, não. Por causa de beber não. Eu uma bebida. não, como não Mas só que pinga, muito. bebia. Eu uma cerveja. Eu da vida. Só que eu trabalhava só com hum. mulher? E aí tentou se matar também. Esse. E pegou tá aí que tipo, tomando Não É bobeira. quer viver. O cara se mata. Então, pelo que você tá me falando, quase todos os caras se matou por mulher. É, por mulher. É beleza. É. É país espírito mal, pensamento mal, né? Aí se põe na mente dele aquele lá e ele morreu, morreu enforcado, que ele acha que é melhor, né? É nada! É <risos> igual esse dia, ó. foi esse dia, não né? sei se o cara se enforcou, a mulher dele tinha se enforcado, né? E ele, a mulher dele não morreu, e aí ele também ele viu que a mulher dele morreu, ele foi e se enforcou, a mulher dele salvou e ele morreu. O cara viu a mulher enforcada? Né? aí o que tinha morrido, aí ele pegou também, se enforcou e ele morreu. De de a... de <risos> tá missando, sabe? Então o negócio é, geralmente, vamos para uma colocação assim, geralmente então o cara se mata por, por um... um passional, né? é. na nossa conversa passional né, ele, ele se mata por... por amor né, por é. paixão né, por, por uma doença de... de ciúme, é, de bobeira né. É. Você tentou fazer isso por esse motivo também, tá, mano. Não. Eu que era besteira aí. como o é pensamento mais que para mim era que era melhor morrer. É nada a é é, viver. é, é nada história, né? Agora essa <risos> é. lá, dormir por aí. Ó lá, Olha lá onde oh. que você Tá reto. Ó. Ó. Aqui, no, no aí ó, ó. Ai, mantém lá longe, tá vendo? Ah, aqui é só, muito longe. É, tá vendo? Na verdade ele tá bem aqui. Né? É. Viu? Qual que é o? Põe ela aqui, vem aqui. Aí pegou, legalzinho. Aí, aí pegou, não. É, Essa pequeninega não pegou. Mas o que, que tanto que tá na minha cabeça aqui? Ah, favor, ajudar, vem cá, o senhor. Faz o favor. Que aí eu, eu vou ter que ir, Passar um jeitinho de eu sair aí do lado desse.. Esse menino aqui, ó. Esse cara aqui eu vou fazer ele dar risada. Por que você não quer rir, cara? Olha ah, lá. Vai lá, vai lá vai. Tranquilo. Eu vai, mas é, baila, é que foi loucura, tem que sair daqui, cara. Oh, baixa aí, baixa aí, moeda. Aí. aí, pra pegar o rosto, todo mundo. Aí, pronto. Fica é, um sério agora. Eu já sou embarcado. Tranquilão. Eu Depois... sou a Eleninha Jaliveira, conhecida como a Betina dos Sonhos e hoje, como denominada que ela adianta aos irlandeses. Ocupo a cadeira nova da cadeira Certo. Bom, boa tarde para vocês todos. né? E eu dou uma de, de cinegrapista aqui. E estou sempre aqui perturbando um pouco a, a paz dos, dos acadêmicos aqui, aprendendo um pouco mais com eles, porque é uma das grandes paixões da minha vida é a literatura. E estamos aí, estamos aí fazendo uns filmezinhos aí, os companheiros aí. E só tem a agradecer a, a compreensão dos acadêmicos, né? E pedir desculpa aí por alguma coisa que a gente, talvez vezes, um pouco a, a maneira de ser, de falar, e, e até mesmo de se expressar em relação à arte, né? Mas o que seria do mundo se não tivesse o seio? É, mas o céu tem mais cara de parceiro do que de... E é isso aí, obrigado Aí começou, começou a tomar aquele piada Para dar conta às três É, fundiu o pouco no Paraná é no Rio em Santa Catarina ainda? Eu não vou! Eu vou lhe falar uma coisa, eu não vou cruzar esse rios, nada aqui Fica muito estreitinho, senhor! E também não tem barfa não! Lá da onde eu venho a coisa diferente, senhor! Cabeça? <risos> tá certinho lá, né? já, já tive lá. É. Tá bom demais, é, é, Hã? Tá ligado? Tá. A minha sorte, a minha sorte é essa, né? É. É que eu achei um bom, um bom carregador de entulho ali. <risos> Mais 10, 15 minutos nós tiramos. Um 10 minutinhos nós tira ele daí Será que não tira? Não, agora tá mais fácil Agora é o calor do você tá enxergando bem A serraça aí tá baixando cada Pode se dizer que eu já tô suado com frio, viu? <risos> Hã? Não Que eu, eu hum. já tô suado com frio? Hum. Eu vou Eu vou calçar ele direitinho aqui Acho que aqui, né? Ó, ah, você quer fazer um serviço aqui pra você mostrar pra tua velha lá, né? É, não, já tá, não é, né, velho, não, é que o negócio aqui, ela tá alugando, tá... aí você vai mostrar pra tua velha e pôr no teu livro, ó, é, é, a vida do artista ah, <risos> aqui, não, eu vou mostrar isso aqui pra dona Isaura, é. deixa eu lhe falar uma coisa, pode ficar mesmo, eu vou mostrar isso aqui pra dona Isaura, eu vou, deixa eu lhe dizer um negócio, eu vou fazer um pedido para ela, é. para Dona Isaura, deu um problema no carro lá com o gaúcho velho que tá indo lá pro Rio Grande, e... e aí ele tá com as mãos tudo dura, Tá tudo travado. Tá tudo travado. Ficou tudo travado lá e eu carregando pedra. Então, e, senti, só... e sentindo dor das cadeiras e da é. das costelas, não foi pagar A senhora faz o favor de dar outra surra nele que ele melhora, é. Dardão. <risos> e a cabeça dele tá lascado. Hã? Agora ele tá lascado. Não, porque daí ele melhora, Dardão. É. Mais uma surra, <risos> e passa uns dias bons. Ele endereita e retorta tudo. Hein? Ele passa os dias muito bons, é. e aí eu, eu, aí eu vou para qualquer lugar com ele. <risos> Trazer mais uma mais uma viagem só e chega, aí é desligar isso aqui. O que que o acha da minha ideia? Tá boa. sua ideia tá melhor do que a minha, porque a tua, você tá, tá com saúde, eu tô rasgado, aqui gente dizer... Não, mas eu tô falando da minha ideia de conversar que igualizaram lá, não, não, não, não. Eu agora vou ter que despedir do senhor aí, porque... É, tá chegando a hora de nós viajar os dois, um para cada lado é, agora, é. né? Agora eu quero que o senhor fale aí, como é que foi a, a viagem o que chorar toda a nossa viagem. Foi a viagem mais gostosa que eu fiz na minha vida, foi essa. Porque do jeito que eu saí de casa, eu cheguei aqui vivo, tranquilo, né? Já tive notícia que minhas irmãs estão tá tudo bem, o irmão está bem, né? Eu acertar agora o jeito de eu me tratar. Das fundo, Porto Alegre, um dos dois, né? Amanhã eu vejo os médicos daqui, né? Amanhã, senhor. o senhor vai ficar bem. Mas se Deus quiser. Agora é... Se Deus quiser. Eu, eu, eu de quero que... Eu quero que mãe Mim. Mas, não é, você você é sabe que que eu, eu o é que aconteceu lá e a chegada do foi aqui. Então, eu, na vida não é só dinheiro. Que... Não. Uma pessoa, pessoa, pessoa que liga, eu, eu, eu. eu sei que de repente eu, eu me todos Só que eu estou tentando viver assim tentando viver a minha pirangas, margens plácidas Brava gente brasileira longe vá temor serviu ou ficar a pátria ali Ou ficar a pátria livre Querido Beleza, Celso? Como é que você está? Beleza, eu você? É, graças a Deus, bom, bem Bom, eu... Cara, eu vim cumprir uma... Uma promessa do passado. Pode falar. Vim te trazer meus vídeos e os vídeos. Oh, legal. Fico contente de saber que você teve sucesso aí. Espero que a gente tenha colaborado em algum momento dessa tua caminhada. A gente sabe o quanto é árvore, acompanhou desde ah. um tempo lá de trás que a gente teve visita na tua casa. E fico contente de saber que... Esse aqui foi o segundo, o segundo vídeo, né? Aqui estamos no ah, quinto livro. Caralho, a sucessão ela é muito grande, não dá para uh -huh. <risos> explicar muito, mas você sabe. Que não, você, uh -huh. é o, esse aqui para quem não lá no, na minha cidade, para quem não sabe da minha história, esse camarada aqui, ele chama Ferreirinha. Hoje ele é o que era? Que é Chefe ela? de gabinete. Chefe de gabinete da prefeitura do primeiro. E na verdade hoje eu estou aqui cumprindo uma missão não política, não tem nada a ver com política, mas de, de, de ser humano extraordinário que ele foi e a importância desse sujeito aqui na minha vida, porque foi o cara que me confiou, a primeira máquina, acho que bem deu o bumbum, <risos> Foi com isso. Que tranquilo. Que fez editou, bom fez. É, que, e aqui acreditou é, então é, na é me... minha vida, no meu trabalho, me deu uma mão um outro assunto aí que. Você eternamente grato, porque não tem não tem como pagar, né? E que no fundo no fundo me apoiou, me... acreditou que eu poderia passar por outro lado e hoje eu posso dizer que eu passei. Maravilha, né? muito bom. E eu quero entregar para ele pessoalmente aqui. Ah, que tem uns que tá meio é, meio aqui, mas que o que o que a mão a mão direita faz a esquerda não precisa não saber. Precisa saber, né? E Deus tem me retornado. Todas as graças que a gente isso, tem, tido possibilidade isso. de, de algo é, que então, é, doido, <risos> viu? Não para. Então é, eu, eu espero que esteja dentro desse aí o um vídeo, uma amiga minha, uma escritora, né? Legal. Que a gente legal. fez a história dela. E... A editora e produtora Marques tem o prazer de apresentar o filme A Guardiã. Mais um filme de Celso Marques. Quero começar pedindo desculpa pelos defeitos que se encontram neste DVD. É, Mais um dia desse estava na Cidade Dourada, buscando um novo elemento para uma nova filmagem. E aí, dei uma volta pela cidade, mas não era nada daquilo que eu queria fazer. Depois me dirigi à região da Usina véia onde encontrei a protagonista da minha história, a escritora Eleninha de Oliveira. Pedi a ela para que deixasse eu entrar um pouquinho na sua história pessoal. E ela, uma alma generosa, uma pessoa magnânima, concedeu -me esse prazer e o direito de eu contar em vídeo um pouquinho das sua... palavras. Não. De jeito nenhum. É o que eu sinto em relação a ela. Esse era o importante para o meu trabalho. É isso aí. Porque eu acho assim, Celso, bem é, é, é, de Entendeu? Dourados, Entendeu? todo mundo quer assim, fazer é, teatro, cinema, e, a, e nós temos esse lugar, a usina velha da... Pessoas em geral para as reuniões, e assim elaboramos um projeto de literatura de Dourados. É uma grande importância para a memória da nossa cidade. É, é, é um divisor de águas do livro da Eleninha, a partir de agora toda a luta, todo o movimento pela revitalização da usina velha vai ter mais força com esse livro, porque esse livro conta praticamente toda a história da usina, desde sua fundação, construção até o seu tomamento em 91 e os dias atuais. Quero pedir desculpa aí pela papelada meia... Não, né? de forma <risos> alguma, é um, é um, um trabalho, trabalho aí, se você me né? permite, diz. Eu não vendi minha casa aqui, vou continuar sendo Maravilha. lembro todas as minhas coisas, né? Uhum. E agora a gente vai estar tá tentando aí ir... É, alcançar uma, uma ponte cultural Entre Dourado e... E aqui no litoral, né? uma ah, maravilha, aí, ano, maravilha tudo, né? Eu vou deixar um e cartão aí... meu com você Nele tem o meu e-mail também Se você tiver alguma notícia de lá Se você não acessa, não sei Mas de repente, mas os teus filhos com certeza Manda mensagem pra gente De lá pra cá que a gente vai retribuir daqui pra lá ah, tá Pra aí. gente manter esse contato de amizade que a gente... Tido, né? Graças a Deus sempre teve não, não, não. Tá okay? Sim, tá. olha, Se desculpa assim também tá a minha, minha correria não, não, O expediente não, deixa, aqui é um pouco complicado que... Mas não, não poderia deixar de receber você aqui não Ainda mais eu esqueci o, a pessoa né Legal, legal Aí, por favor, então. aí tem o número, do, tem o e-mail, tem o número do celular Tem o telefone daqui Que a gente puder colaborar mesmo que a distância É tranquilo, e aí nessa, nessa questão aí tem o tem um e-mail nesse, nessa capa desse livro aí, né? E eu quero dizer que se houver assim uma, um interesse de, de saber um pouco mais da, sobre a carreira da gente, ah, tem legal. que entrar no legal. jornal, na mídia do Correio do Estado, é, Progresso, um jornal, um da Capital Não, e outro da, da, da Dourado. E na, na, no site da Universidade de Dourado. Maravilha, Celso. está trabalhando em, Assim, tem uma... Uma boa parceria, né? Uhum. Dá um apoio daqui e dali. É vai importante. Tudo bem. A vida é assim. E ó, se você, você também, tá meu irmão. Obrigado. Tá. Obrigado a mesmo. Tá Deixa eu falar. Tá. Começou a falar o assunto da a respeito da Academia Juvenil. Então, nós fundamos essa Academia Douradentes de Letras 15 de setembro de 91. Estamos completando 20 anos agora. E em comemoração a esta data histórica e memorável para nós, estamos fundando a Academia Jovem. Para que a Academia deixe de ser um baú de antiguidades, como normalmente se pensa que a Academia seja, né? e seja uma caixa de Pandora para os jovens. O que vai sair dessa caixa, nós não temos ainda uma experiência, mas nós vamos viver essa experiência. Então, a Academia Adulta está fundando a Academia Jovem para propor um incentivo à leitura, é, o interesse pela literatura regional enfim, para encaminhar também os jovens para a, a, como autores de livros também então, esta academia jovem é uma novidade em, para o Brasil acredito, que eu nunca ouvi falar que uma academia que fundasse uma academia jovem, uma academia adulta fundasse uma academia jovem Então é uma novidade é uma é algo inédito, exemplo, mas que vem ao coisa encontro aí. dos interesses hoje da própria sociedade que é de promover o incentivo da leitura. Tá, agora eu, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, por exemplo, lá, lá fora nós temos grandes escritores de nome. É, e geralmente o cara começa a escrever com 30, 40 anos. É, hoje o, a Academia Zoradense, ela ela partiu de um princípio um pouco diferenciado. Né? Se isso tivesse acontecido já no passado um pouco mais, atrás, não seria mais glorioso hoje, no presente, no futuro? Porque, vamos, vamos pôr um pingo no i. A mulher entrou na academia de letra em 1981. um absurdo negócio desse, né? Então, é... assim, tirou o direito da mulher de ser escritora, poeta, muita coisa aí. Né? E a mesma coisa ainda hoje a nível de Brasil se aplica no jovem. Então é como que o senhor vê, assim o um convite, digamos, para o jovem tá poder a gente levar essa cultura para frente, né? Então eu, coisa, coisa, eu vou começar pelas com mulheres no caso. Eu acho que as mulheres deixaram de ser essa coisa está colocada. E se tornaram confreiras. Hoje são confreiras que estão junto com a gente, empunhando a bandeira, a missão da academia. Para o jovem, boa ideia, a sua colocação é muito interessante, porque se nós tivéssemos começado, a, quem sabe, há 20 anos atrás, fundada a Academia Jovem, hoje nós teríamos uma sociedade com certeza mais evoluída, mais interessada na leitura. E, mas. É, completa, vamos dizer assim. Infelizmente, existe tempo e existe o tempo. E chegou o tempo de nós pensarmos nos jovens, da nossa mocidade. Antes, nós não tínhamos essa visão de que havia interesse, sim, da parte dos jovens, de escrever. E há poucos anos atrás, e acompanhando alguns jovens que já tomavam a iniciativa de querer demonstrar seu talento imprimindo livros, escrevendo livros, tratando da literatura. E isto nos animou com certeza para que a gente possa, de uma maneira inédita, estar fundando, criando a Academia Douradense de Letras Jovem, que vai ter uma missão própria da sua idade, da sua mocidade, para interagir nas suas comunidades com a Academia Douradense, incentivando a leitura, propondo a edição de livros e. Principalmente estruturando pequenas bibliotecas comunitárias. Eu acho que aqui no, nossa, na nossa colocação acho que seria isso aí, né? E o um assim um convite às outras academias aqui, lá de São Paulo, lá do Rio, não importa. Eu vim lá de longe. É, eu acho que esse exemplo serve não só para as academias de São Paulo para e Rio, né? acho que para todos e não só para academias, eu acho que todos têm condições, qualquer entidade cultural tem condições de, de abrir espaço. Né? Os partidos políticos têm, a comunidade jovem, dentro do seu, do seu corpo político, vamos dizer assim. Por que uma entidade, né? por que uma entidade não pode ter um grupo que está incentivado, qualquer entidade, pode ser a sede, a associação do comércio, qualquer. Ou para é, preparar o grupo. É, exatamente. Não temos que investir na leitura para os jovens. O que é, Heleninha? Deixa eu ver um pouco. Não estuda a mulher, mas... É, é. Ó, agora eu vou no ponto. Eu não quero. não Concentrando a máquina aqui. Hum, tá. Concentrando a máquina. Você tão... é, Quatro anos. Você acha que eu vou vir aqui no outro não Mas vai? vai tirar uma forrada. Pelo amor. Não existe briga no livro que o locador levar a tua imagem. Ai, meu Deus. Eu é, é um segundo de vida aqui. Por quê? Porque ela está tá acabando. Tá né? acabando. Não, não adianta, você não vai usar não, não, por outra coisa. outra coisa, né? Ah. Mas, Tereza, ah. ele é muito pouco tempo aqui. E essa aqui, eu tô hoje eu estou aqui na, na casa da Tereza, a escritora, a pessoa que eu já encontrei até demais. Né? -se. Na academia, hoje que é o cumprido, que ele e presenteasse com essa, essa possibilidade de eu passar para minha amiga aqui alguma coisa de como está sendo montada a academia juvenil. Porque nós, nós já na minha idade, nós não temos que se preocupar mais com a nossa questão. Nós temos que se preocupar Os jovens, realmente. com a juventude. Né? Tanto é que eu faço um trabalho nas escolas mesmo em função disso. É, né? que já eu acho que antes mesmo de.. De elevar em alto nível a academia juvenil, ela já deu um fruto bom que vai ser uma. <risos> né? Importante. Nossa! Né? Eu acho que. Aí Não, o como... que, que pra mim pode contar comigo que eu vou prestar algo. É. Não, eu quero ver, né? Porque você tem a ideia de montar uma academia aqui, né? É, a gente foi fundador, né? Você também, olha, você, você foi fundador. Mas então, estou falando na questão da Academia Juvenil, né? A ideia é implantar aqui. Não é ideia, não é implantar uma Academia Também. Juvenil? Também. Né? O que a Academia de Dorado, Assim academia... diz o nosso presidente, é. né? Que ele futuramente pretende aproveitar essas crianças que a gente já está trabalhando... Então, o que, que seria a... Pois é, pessoal. Eu, aqui... Nesse lugar aqui, eu vivi três, quatro anos. Depois de dez anos, praticamente, é dez anos, eu estou voltando para rever meus amigos. desde menino que entrou aqui, eu vivi praticamente quatro, 5 anos. Hoje é um mais humano, educado, ensino, está estudando. E eu hoje estou muito feliz e triste ao mesmo tempo, porque feliz por saber que eles estão bem. E triste por saber que eu não consegui sobreviver, melhorar aqui. Triste por saber que eu passei muita dificuldade aqui, judiei muito da minha família. Mas a vida continua, né? E eu, as boas passagens da vida a gente deixa. É, agora eu vou na casa de uma outra pessoa ali, de um amigo. Essa casinha aqui que ele vai mostrar aqui, foi minha. Eu construí isso aqui. Na enchente, no barro, aqui a coisa era difícil. Né? E tá aqui, diante deles, né? para não deixar eu mentir. Aqui é mais uma... Mais um pedacinho da minha vida, lógico que realmente, realmente eu estou emocionado, porque não é fácil saber que hoje eu tenho outro tipo de vida, mas é, as coisas vai tá mudando. Espero que Deus elimine todos eles, né? E pedir perdão às pessoas que, algumas vezes, eu massacrei na vida. Chateando. Algumas coisas erradas que eu fiz. Não, não estou falando de matar, nem de roubar ninguém, mas... De achar que poderia ajudar, né? E, na cintura, várias vezes nós saímos daqui de noite, escorraçado pela água e nunca achei ninguém para me ajudar. Hoje as pessoas falam ah, é, tal igreja ajuda ou tal entidade ajuda é mentira. Nós estamos nesse mundo nós estamos sozinhos. Esse menino aqui tá de comprovação que a gente não num... tá apurado esse negócio de, de padre, rei, pastor, belo e mas na dificuldade da nossa vida, só nós mesmos é que pagamos. E não tem essa. Eu tenho que desligar porque senão eu vou escancarar aqui o negócio. Foda. Ah, não, não. Só e, aí? e aí, cara? Pode é você tá? Tudo bem. Cara, tudo bom? Entendi. Tranquilão? Pô, oh, cresceu, hein? É, cresceu. o é. é. cara. Boa, é. oh, galera. Feliz de te encontrar aí, grandão, portão. É. Samuel veio aí esses tempos. Eita, Tá é. dormindo, agora. Tá lá. dormindo. Levantou todo dia de madrugada. Ah, você tá servindo no um quartel, né? É, tô no se de guerra. Né? Eita, tá bom. Ô, vizinha. Você tá vivo, cara? <risos> Rapaz, eu tô vivo. Ah, como é ideia dessa, não? Tamo vivendo, tamo fazendo a situação aqui. Eita. Tá eu tô esperando tipo, o meu pavado aqui, não, Tranquilão, né? É, tá é. bem. E aí, menina, tá bem? Tudo tá bem, meu né? Deus. Ótimo. Ah, mas ah, ah, agora eu vou lembrar, lembrar essa boa, hein, desses cabocos. <risos> que bom. Você também, hein? Que bom. Eu fico feliz em tua vocês tudo me falam. Ah, eu também. Joia. <risos> e a arroz, como é que tá? É ah, bom, graças a Deus. Ela ah, não veio, não? Não veio. Eu vi meio vem. lixeirão aí. O Samuel esteve aqui. Mas eu eu, eu te falar uma coisa, você tive uma notícia muito boa. É, lembra ah, tá aí? Minha filha filha minha. Vida, eu tive é. uma notícia muito boa, que você. Depois é? dos 50, 5, 8, 4, 8, 8, 8, Ah, não, não quero, eu quero. É que eu não parar, não, <risos> Mas Marcia, bem. fiz uma vergonha, hein? É? Chorei. Né? só é, assim ah, emoção. Achei só que, achei lá. que era, eu achei que eu era um cara forte pra Pra fingir certas coisas. Não aguentei, mesmo. Mas tô feliz meu irmão, hum. Oh, leva, que, que é de vocês Oh, meu Deus, já fala que é conta <risos> Não sei o é, não Cinco anos, então tem uma conta pra não mim? Não sei se é conta Ai, Meu Deus, eu não sei o você Não, então, é. quando chegar é. dinheiro, você pode ficar cegado não vai, não, Aí vai não. de verde, dona Bé não que é. você é. faz a natureza, tira o verde, não devolve, diz que é pra melhorar e o discurso sempre fala do progresso E que a tecnologia veio pra nos ajudar E passo a passo, verde era tão vivo só acaba E um deserto vai tomando seu lugar Desse jeito não vai dar, pra isso não tem nome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come E não vai dar, pra isso não tem nome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Adeus aos bichos que não têm onde viver, adeus o ar tão puro que nos faz estar aqui. E a terra seca pelos ultravioleta que sem verde não consegue se firmar e nos suprir. E o bom senso onde fica nessa história se não para essa corrida onde nós vamos parar. Desse jeito não vai dar, pra isso não tem nome. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E não vai dar pra isso não tem nome Se correr o bicho pega Se ficar o bicho coisa, cara, é Essa história de, de, de comprar montanha Olha Davi Essa história de comprar montanha Eu te falar uma coisa, cara certo é... amigo eu Já faz um 8 anos que eu conheci ele estou contente de encontrar ele com saúde e vivo ainda e um <risos> e é né? chafonho um e né? chafonho está com como é que era que ele tá aqui? eu sei que ele é difícil de mas já fiz ela várias vezes de noite e até mesmo meio bêbado do meu, primeiro, do meu primeiro filme o meu primeiro livro começou aqui é, agora eu vou aqui é uma bachada, é muito grande talvez a gente não consiga assimilar o tamanho que é esse aqui e o paraíso que é um lugar desse a vida em si e futuramente quem sabe Deus abençoar Ainda vou construir uma casa ali, onde tem o barraco na minha terra para vir escrever meus livros aqui, produzir alguma coisa de vídeo aqui nessa região, nesse câmbio entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, que é onde eu tenho essa propriedade aqui. É, sei que é foi uma talvez a maior maluquice da minha vida, né? Porque comprar um lugar desse aqui é, é inacreditável. Mas agora é, é viver um pouco essa paz que é esse sertão aqui, essa montanha isolada, é quase quase totalmente isolada né, no mundo. É. Escrever meus livros, puramente aqui. Aqui ó, tá longe, muito longe da segunda relação perto mas longe porque aqui é só montanha aqui não existe nada mais só montanha só montanha e mata muita mata né Vou fazer uma base aqui um pouco diferente para poder fixar um ponto fixo lá lá naquela naquela mangue naquela parte verde lá Bem lá, ó, existia uma casa de um cara que viveu ali por 20 anos sozinho. e morreu agora há dois anos atrás que achava ele. Só o cadáver dele. Ele viveu isolado por 20 anos aí. E por muitas vezes ele passou aqui, às vezes à noite. É quase inacreditável, mas real Ele já passou por essas estradas aqui à noite Para ir lá para o barraco dele Cruza aqui por dentro do mato Porque por aqui é um precipito muito grande, não um vai E ia lá Às vezes é, Uma vez eu Dei guarida para ele para ele dormir em casa Porque estava tarde, ele já estava meio bêbado também Mas Existe ser humano com essa coragem ainda E agora parece que tem um outro ali E na minha casa tem dois sujeitos morando aí que é dono desse sítio aí do lado, são, na verdade são dois vagabundos que não né? trabalham, deixou o barraco deles cair e eles moram aí hoje. Aqui o cara tem, tem uma água natural, um fogão, e aí a gente põe na vaca, hoje tem um cara morando aqui, ele tem um vaso, é uma casinha boa. Lá, que compra, mas... E ainda vou reformar Ficou bom para camarada Ficou tranquilo E... Fazia um coxão para cá Coxão um Mas essa não deu Que derrubou Que derrubou de novo Tá aqui E algo Que Achei muito Espontoso a... a... A atitude Que eu vi aqui agora Que... Que é Uma coisa, né? eu encontrei aqui uma Bíblia no um fundo do um fundo é maravilhoso saber que o cara ainda tem a coragem de ler a Bíblia tem mais doado mais malandro mais bandido que seja pode ser pode ser que a Bíblia a Bíblia está aberta, o que, que diz a... aqui a palavra do evangelho dele. Só para mim, o que, que é, qual que é a, a história dele se tem fundamento, né? Eu vou ver aqui. o que é? estavam é? lendo, qual era o setor que ele estava lendo. Josué, a destruição de Jericó, e aí é destruída, é, é algo que, por tudo nessa vida, se acaba encontrando, de alguma forma, a literatura, ela está presente na vida do ser humano, por mais... Mas degradado que ele seja, Rabi é salva hoje Ora, Jericó estava rigorosamente fechado para a causa dos filhos de Israel nem saiu nem entrado Israelito derrotado em Ayah Acan Ayah destruído Nos tétimos dias de subido ao Alva mesmo, norte em todo lugar é, deixa eu deixar lá, não é justo aqui é uma, uma roda de uma farinha. Tá Por isso que eu sempre afirmei, sempre afirmei na minha vida, que sou o sujeito mais rico da sala da terra. Porque a vida ela já me proporcionou a realização de sonhos e sonhos. Mesmo que esse sonho fosse ou foram uma maluquice de comprar um pedaço de mata aqui num lugar desse aqui. Tão distante da civilização e tão longe da minha própria natureza. Tão longe daquilo que eu, que eu sei viver, que é a minha produção. E, mas eu já fiz nessa vida todos os caminhos que eu planhei. E agora está faltando um último caminho, que um dia eu... Aqui mesmo, uma noite, eu sonhando, e talvez delirando, mas não delirando negativamente, mas sim positivo, que era de eu ir conhecer o Jalapão. E eu acho que está tá me faltando esse sonho a ser realizado. Não é impossível, porque a vida... Futuro a Deus pertence, mas não impossível, tá? Eu acho que Ele está próximo de realizar esse, esse sonho de vida. É, Para se viver, levar a vida que eu levo, é, tem que ter muita coragem, mas muita muita coragem para se, se comprometer e ser desprendido totalmente de toda a situação financeira, toda a situação moral, toda a situação é, cultural da vida do próprio homem, porque senão você não gosta. Eu. Eu. É, nessa vida eu já fiz muita coisa diferente uma da outra. E mais. mais incrível não é o que eu faço, é. É a pessoa que. excluí para viver, porque. Não acredito que não é muito fácil para a mulher viver ao lado de um cara como ele. Que Quero encerrar este filme agradecendo a Deus pela vida, pela família e pedindo perdão a todas as pessoas que colaboraram comigo e me ajudaram nessa, nessa filmagem. Não vou citar nome, porque é muita gente não seria justo com um ou com outro, né? Eu cometeria injustiças, mas eu quero que Pedir perdão pelos erros, pelas as falhas que a gente teve, as pessoas pela ignorância que às vezes a gente trata é, o meu semelhante, digamos assim, e eu quero dizer que Acredito que é um trabalho difícil de se compreender, mas que foi feito com coração. A arte pela arte, é, todos sabemos que não somos nenhuma Globo, nenhum SBT, nenhuma Record que precisa de milhões de real para desenvolver um trabalho, mas a questão é que a gente. Digamos aqui os tupiniquim Fizemos a nossa parte Mostramos através da arte Que é possível viver em paz Com o nosso semelhante Independente da nossa formação é, Cultural, religiosa, moral, educativa Que a arte Ela vem Para agregar valores é, Que podemos construir a paz podemos viver em paz com o nosso semelhante mostrar um pouquinho aí da nossa falha da como vemos tratando a nossa nossa natureza e... pedir desculpa aí porque eu sei que eu sou um cara difícil de falar difícil de entender é, ...sou ruim de português para escrever... ruim para ler... ...não sei cantar... É, ...as palhaçadas... ...a gente coloca as palhaçadas que é para... ...quebrar o... ...o gelo um pouco da... ...dos erros, né... ...mas eu estou feliz... ...por ter concluído mais um trabalho... É, ...independente da crítica... Eu sempre considerei a arte como uma. Um, uma prisão. A partir da primeira vez que você conheceu a arte, fica difícil se libertar. Se um dia eu me libertar dela, eu prometo de nunca mais fazer outro filme. Mas se eu não conseguir me libertar, eu prometo também que. Em breve estarei fazendo outros. E Obrigado a todos os amigos aí. Espero que alguns gostem. Porque é mais fácil achar um milhão que não gosta do que um que gosta. Espero que Deus proteja todos. E obrigado por tudo.